Eu disse muitas vezes, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet. Vou vir aqui no banheiro falar com vocês. De porta fechada, porque o Danny tá numa reunião muito importante lá com o Japão. Primeiro de tudo, isso daqui. Vocês sabem que eu sou. Atrasadíssima pra entrar em modas, né? Eu, eu espero tipo uns dois três anos pra começar a entrar numa moda que, né? Agora eu entendi o que que é isso Agora eu entendi Eu coloquei, fiz um coque ontem Aí fui colocar isso no cabelo e pensei Pfff, isso daqui não, não segura direito, né? Fiz duas voltinhas, o negócio segurou E sem apertar É tipo, Como que ninguém me avisou antes, tá? Hein? Faz anos já enfim ai, ai Então gente Hoje o vlog é tudo sobre o trabalho do Dani Onde o Dani trabalha, o que, que ele faz, afinal de contas e por isso que eu fiz uma impressão dele, assim, vocês, vocês viram? Vocês entenderam? Deu pra sacar? <risos> é, exatamente. Ilustrando a careca cada vez que começa a falar alguma coisa no vídeo. Pra quem não sabe, o Dani começou é, trabalhando no Brasil como... Primeiro ele trabalhou no aeroporto por um tempo, como... Despachante de voo. Despachante de voo, exatamente. <risos> ah, inclusive eu trabalhei na época, também trabalhei no aeroporto como atendente VIP. É, aí o Dani fez isso por alguns anos. Depois disso ele conseguiu, por causa desse emprego e da recomendação de um ex-colega dele de trabalho, ele conseguiu emprego na Shell. É, que era um pouquinho melhor, mas era muito complicado porque no aeroporto ele trabalhava das 6 da manhã a meio dia eu que trabalhava das 5 Se era 6 a meio dia aí no, no... na Shell ele trabalhava da meia-noite às 8 e a gente era recém-casado quando ele trabalhou lá e então no começo do nosso casamento a gente não dormia juntos, a gente... Uh, o Dani ia dormir comigo lá por 10 horas da noite, dormia um pouquinho, acordava de noite de novo E tinha que ir correndo lá para a Shell para trabalhar E durante esse primeiro período assim, desses trabalhos de noite ou de madrugada Ele também estava terminando a faculdade dele de turismo E ele tinha que fazer estágio obrigatório, então ele chegou a trabalhar, uh, fazer estágio tipo, trabalhar da meia-noite às oito, daí fazer estágio num hotel das nove ao meio-dia meio aí de tarde ele dormia um pouquinho, estudava e de noite ele tinha aula na sete das onze. sete às onze então essa era a rotina dele, a rotina nossa de começo de casados ele também chegou a ficar desempregado quando a gente estava no comecinho do casamento por um bom tempo e dele conseguiu uma um emprego de coordenador uma escola de inglês em Curitiba e mas também foi um emprego assim essa experiência dele específica nessa escola que ele ficou foi horrível e e depois assim então o começo de carreira do Dani foi uma bagunça foi muito complicado foi bem puxado mesmo eu trabalhei com esses horários por três anos esses horários estranhos de final de semana, de noite, passeio novo num hotel enquanto você estava em casa doente. Então foram cerca de três anos trabalhando de madrugada, não, não estando em casa. Esses foram os três primeiros anos de casados nossos. Depois desses três anos, a gente veio aqui para a Suíça. E daí. O Dani ficou aqui por quase um ano sem emprego e daí a gente, através da, da recomendação de um outro amigo também e do esforço dele e tudo mais, ele conseguiu essas é, oportunidades de emprego e começou a trabalhar com Supply Chain, que é a cadeia de suprimentos, né? E hoje em dia ele é gerente de suprimentos. Então ele controla o suprimento, controla não, ele faz planejamento do suprimento desses aparelhos pro mundo inteiro mundo inteiro. E, e é um emprego muito bom, é um emprego que ele gosta de fazer, mas o que eu sou grata, é eu gostaria de relembrar, porque quando a gente chegou na Suíça, ele conseguiu o primeiro emprego dele de horário de escritório, tipo 9 a 5, 8 a 5, não sei. Um, nós ficamos por meses orando todos os dias de noite agradecendo, obrigada, porque a gente pode dormir e juntos e eu quero relembrar isso Até hoje isso pra gente é realmente muito especial Poder, poder dormir juntos, poder ter uma noite Na no qual a gente vai pra cama juntos e fica juntos é marcante. É, foi, foi importante para o nosso casamento. Acho que é importante um casal conseguir ir para cama juntos, conversar um pouquinho e, e dormir juntos, né? Nossa, foi bem sofrido esse começo do nosso casamento. É, eu tava pensando nisso também. É, é engraçado que todos os dias que a gente fala pelo que a gente está grato, são sempre coisas bem parecidas. É isso que dá estar tá casada há mais de 10 anos, é. quase 11 anos. <risos> é. Eu sou grato a Deus, porque ele tem... Aberto portas, ele tem cuidado disso tudo. Capacitado e ele tem guiado a minha vida profissional. Inverno. Yeah. Yeah. Pergunta. Vocês que tem dreads? Tu sei se tem alguém que tem dreads? Levanta essa câmera. Você passa frio do inverno? Fala na cabeça? Acho que não, né? Deve esquentar. Eu passo frio na cabeça Então, você precisa de dreads amor Eu preciso de cabelo para fazer dreads amor o Dani tem uma festa da empresa hoje, de noite E ele resolveu vir procurar roupa para festa agora, na hora do almoço Roupa não, uma acessório gravata boa É. O tema da festa é anos 20, é Gatsby Então a gente vai hoje a empresa toda para um restaurante e vai ter a festa, a fantasia, para se divertir um pouco e relaxar um pouco Que droga que eles não convidam a gente, né? Quer pois dizer, é. eu fiquei pensando em casa, que bom, senão agora eu ia ter que ir atrás de vestido também, roupa e não sei o uhum. Eu acho que o Dani tinha que ir com essa meia aqui, ó Ele tinha que comprar essa meia E com a calça erguida ainda, pra parecer a meia, né? Ou essa de bolinhas, ó Ó, eu, eu, oh, de morango Pecinha é de festa Isso eu nunca mais ia usar Essa é a opção 2 não <risos> Essa ele nem dá pra botar E Nossa, essa é a opção 3 vamos... <risos> Então, vocês viram as três opções de gravata que a gente escolheu Vão nos comentários do vídeo Ponham lá qual que vocês gostaram mais E depois vocês vão descobrir qual que ganhou Eu tinha que levar um, um desses assim. O senhor tá feliz com a sua gravata borboleta? Ah, eu tinha que Hã? levar um desse. uma camisa com... É... Uh. Para festa, aproveitar, todo mundo vestido, caminhando agora no frio. Então, chegando no restaurante para começar a festa. Vamos ver como é que vai ser. A festa chegou ao fim Muita diversão, jogo Ganhei um monte de ficha <risos> Infelizmente isso aqui Não dá pra trocar por dinheiro, senão tá Tava muito feliz Pegar o trem pra casa, tô cansado pra caramba Minha voz já não, nem sai mais direito Isso foi muito legal Muito legal, sério Ótima ideia das pessoas fazerem uma festa Tema de anos 20, Gatsby eu sou muito grato por trabalhar o meu trabalho, pelas pessoas que trabalham comigo. Hoje a gente falou um pouco já de manhã, coisas que nós somos felizes, coisas que nós somos gratos, mas eu queria fazer, falar mais uma. Eu sou grato pela Carol. Ela vai ver isso depois, ela nem sabe que eu tô falando isso agora, mas eu sou muito grato por ela. Eu não conheço ninguém mais. Compreensiva e incentivadora como a Carol. A Carol me incentiva a gastar tempo com os meus colegas e com as pessoas que trabalham comigo para eu conhecer eles melhor, para eu conhecer a vida deles, para eu compartilhar um pouco da minha vida com eles. Eu tô pegando trem às 11 horas, eu vou chegar em casa meia-noite só. A Carol simplesmente me fala, aproveita, curte, curte teus colegas, curte o tempo que você tem aí, curte a festa. Eu amo você, meu amor, e é fenomenal poder ver poder sentir o quanto você me incentiva. Eu sou muito grato por você. Muito, muito mesmo. Você não existe. Fala Sérgio, eu tô aqui no treino pra casa assistindo o vídeo que a Carol acabou de lançar. Essa minha mulher trabalha muito Meu chapéu É muito trabalho, é muito vídeo É muita coisa Acho que em vida de youtuber é fácil, fé Hum hum hum hum Gente, muito obrigado por assistirem Obrigado por fazerem parte do meu dia Por me acompanharem um pouco na festa E verem o privilégio que é trabalhar onde eu trabalho Se vocês gostaram do vídeo, dá um like Compartilha e segue o canal E lembra de clicar no sininho para vocês também poderem receber um aviso Cada vez que vem um vídeo novo e amanhã tem mais. Até. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado por seguir a gente. Tchau.